Bom dia! Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. O que, que você precisa é de um treinamento online que te ensine passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Sim! E logo logo eu vou te mostrar um blog. E nesse blog tem treinamento que te ensina passo a passo de como emagrecer de forma fácil. Mas antes disso, eu vou pedir para que vocês se inscrevam neste canal do, do YouTube, sim! É isso que eu vou pedir, que vocês se inscrevam neste canal do YouTube, porque esse canal do YouTube também vai te ajudar a ensinar você a como emagrecer. E, eu, e também vamos pedir esse favor de volta que vocês se inscrevam neste canal do YouTube.